Sempre que a gente fala de ação comercial e agressiva, né? como é a liquidação fantástica, que vocês vão com força para a mídia, é, com força em tráfego, atração de pessoas, tem algum período de tipo de freezing que a gente fala, né, de congelar o preço, ele fica travado? Como é que funciona isso e quando encerra mesmo? Né? Porque a gente falou que começou dia 3, dia 7 é o melhor dia, mas a ação em si ela se encerra até quando? Perfeito, ali. Ó, então, pessoal, fiquem de olho, então começou como você disse dia 3, vai até o dia 10, ali. E o pessoal tem até o dia 7 Então até amanhã, mas assim, a gente dá uma reforçada Até amanhã, estourando aí no período Da manhã, né? Mas a gente dá essa orientada né Para subir ainda hoje Como a gente sabe que amanhã é o melhor dia Então já preparem, pessoal Olhem para dentro aí, olhem para os produtos Já participem, né? Entrem ali Para que vocês consigam já acelerar Então é isso, Alê, então é, essa é a data Então esse é o período, né? De 3 a 10 A gente tem, além de amanhã, Alê Que é sexta-feira, né? Que é o grande dia o final de semana é fantástico, né? Então é a grande oportunidade, né, de comprar. Então a gente permanece aí até o dia 10. E é isso, pessoal, né? Acho que todo mundo tá de olho aí. Eu já tô de olho nas ações, né? Quero comprar e bastante coisa. Então aproveitem aí ainda hoje para vocês subirem aí os produtos para conseguir participar.